Boa tarde, ouvintes da Rádio da Universidade. Esta é mais uma edição do programa Extensão em Foco aqui na nossa Rádio Universitária, trazendo trabalhos, projetos, ações de extensão desenvolvidas aqui na URGS. Hoje falando sobre um evento que ocorreu no último dia 23 de maio, né, o Dia do Brincar, né, que teve atividades no prédio da Faculdade de Educação e no Museu da URGS, aqui no Campo Centro. Né, o evento ocorreu dur durante 12 horas, das 8h30 da manhã às 8h30 da noite, e foi promovido pelo programa de extensão Quem Quer Brincar, programa ligado à Faculdade de Educação, e para conversar conosco sobre o dia do brincar, fazer uma avaliação de como foi o evento, e falar um pouco também sobre o Quem Quer Brincar, a gente conta com a presença da professora do Departamento de Estudos Básicos da Faculdade de Educação, Tânia Ramos Fortuna. Tânia, muito boa tarde. Boa tarde, ouvintes desta rádio que eu tanto aprecio, que tanto tem influenciado na minha formação, e que me faz ter mais orgulho da nossa universidade. O Dia Internacional do Brincar é uma data que passou a ser comemorada, sobretudo a partir dos anos 2000, mais conhecida na Europa, em, em países como a França, a Itália, a Inglaterra, e também na Ásia, a Coreia do Sul faz belas comemorações em torno dessa data data que foi estabelecida quando a Associação Brasileira, corrija-me, quando a Associação Internacional de Brinquedotecas foi criada. É, na verdade, o dia comemorado é o 28 de maio, mas alguns países já decidem fazer do mês todo de maio um período de comemorações. Em algumas partes do nosso país é a Semana do Brincar, na qual uh, se realizam ações nesse sentido, e nós escolhemos o dia 23 de maio, por conveniência, no calendário das nossas atividades e de ocupação da Faculdade de Educação, uma ocupação lúdica neste dia. O que fizemos nestas 12 horas? Brincamos. Nada melhor do que brincar para comemorar o brincar. Porém, não sem Espanto da parte dos colegas da nossa universidade, dos próprios alunos, dos transeuntes desse campo central, quando deparavam com nossas ilhas de jogos e brinquedos, com a nossa animação com fantasias, com as nossas uh, jogatinas com jogos de tabuleiro, durante todo um dia num prédio de uma universidade. Nós estamos convencidos de que é preciso formar para brincar e para valorizar o brincar e de que esta é também uma atribuição da universidade. Formar para brincar educadores, educadores que trabalharão com crianças, mas também aqueles que trabalharão com adultos, porque nós entendemos que a brincadeira é uma experiência não exclusivamente humana, mas que em nós, seres humanos, funda e define tudo que é precisamente humano em nós e de que por isso é preciso nos habilitarmos a trabalhar com ela. Indicada para adultos também, então não apenas para crianças. Seguramente. Veja, inteligência, criatividade, emoção, imaginação, atributos basicamente humanos se fundam na brincadeira. Nós começamos a desenvolver nossa inteligência ou nossa capacidade de expressar emoções brincando. É por meio da brincadeira que nós exibimos, inclusive, as nossas maiores competências cognitivas, mas também as emoções mais difíceis de elaborar. Daí que não é um privilégio das crianças, tampouco um privilégio dos educadores que trabalharão com crianças. Mas uma prerrogativa que todos nós devemos fazer justa. No programa de extensão universitária Quem Quer Brincar? Programa que está em sua 19ª edição contínua. É um programa bastante amplo também, um né, É um programa professora? bastante amplo, porque nós hum. reunimos uma série de ações voltadas, precisamente, a formar para brincar. Nós fazemos cursos, palestras, mantemos um site, mantemos um informativo eletrônico mensal destinado a quase 11 mil destinatários, que chamamos de nossos amigos de brinquedo, porque recebem notícias da área do brincar e da educação. Mantemos também uh, uma brinquedoteca universitária, uma brinquedoteca que está sediada na faculdade de educação e que atende exclusivamente adultos. Em todas essas ações, há 19 edições, nós estamos imbuídos, convencidos da importância que a brincadeira desempenha nas nossas vidas. Como eu disse antes, ela funda o que é humano em nós, mas a brincadeira é também um modo de nos conectarmos conosco, um modo de nos relacionarmos com a nossa época, um no modo também de nos relacionarmos com o passado dos povos. Os brinquedos contam histórias, né? eles são testemunhas da época na qual foram brincados, eles são também atores nessa época. Eles participaram das guerras e das enchentes e das pestes ao longo da história da humanidade. Eles atravessaram oceanos com os povos que uh, fizeram grandes viagens e se instalaram em novas terras, né? Eles vêm sendo transmitidos de geração a geração e, ao fazê-lo, dão esse senso de pertencimento à humanidade, essa sensação de sermos um só ao longo do tempo, né? Não sei se a senhora concorda, a gente eu, eu, tem visto, pelo menos assim, jovens adultos a partir dos 20, 30 anos que uh, cada vez mais existe um movimento, eu não vou dizer saudosista, mas de uma volta ao passado, né? N não digo assim, videogame é uma coisa que hoje em dia adulto joga também, enfim, já está enraizado. Uhum. Mas existe uma geração ali que cresceu nos anos 80 e 90 que está voltando e, e buscando brinquedos da sua época e se sentem identificados com isso, né? É verdade, é um fenômeno internacional, dos que adults, né? A gente observa mesmo uma valorização, inclusive na moda, Uh, em alguns elementos que já não são lúdicos no sentido estrito do termo, não são objetos de brincar, mas são objetos que nos fazem uh, retorno, ou nos remetem à experiência lúdica e à nossa própria experiência lúdica. Né? Funcionam também como esse apoio à nossa identidade, nos fazendo nos sentirmos íntegros. Né? Uh, são desenhos nas roupas, são adereços que dão conta desse repertório lúdico de uma época. É um fenômeno internacional, como eu disse, que se instala na esteira de uma maior tolerância que a nossa época vive com a própria brincadeira. Não foi sempre assim. E também não foi sempre que ela foi vista, como ainda, infelizmente, é, embora em menor intensidade, como algo desprezível, como algo que só faz quem não tem o que fazer. Em tempos remotos, as sociedades mantinham uma relação mais fluida com o lazer. E mesmo os povos indígenas que estavam no nosso uh, continente, quando os colonizadores aqui aportaram, causaram muito espanto nesses colonizadores, precisamente pela relação mais fluida e espontânea que mantinham com as atividades produtivas os seus momentos de lazer não estavam dissociados ou separados dos seus momentos de atividade produtiva. A revolução industrial se encarrega de acentuar essa divisão da qual nós hoje somos vítima quando pensamos tempo de lazer, tempo de trabalho, tempo de estudo, tempo de brincar. E esses antagonismos percorrem a nossa vida Acrescentada ainda A dimensão religiosa e de pecado Que é a própria fruição e o prazer E por isso que nos causa tanto espanto Às vezes ver empresas extremamente avançadas Como por exemplo o Google né, uh, Permitirem lazer durante o expediente e, e são as, as maiores empresas né? E muito bem sucedidas inclusive economicamente né Mais do que permitirem fomentar Elas estimulam Porque elas perceberam com finalidades lucrativas, afinal, mas elas perceberam a potência que a brincadeira tem na vida das pessoas. Tá? Nós estamos atentos a isso na universidade também. E já não são poucas hoje as unidades da nossa universidade que acolhem, desejam, mantêm relações muito estreitas com o Programa de Extensão Universitária Quem Quer Brincar e com o um conjunto de disciplinas na área de jogo e educação que nós oferecemos. Porque percebem esta forte ligação que a brincadeira estabelece das pessoas com elas mesmas, umas com as outras, com o passado e também com o futuro, porque a brincadeira nos liga ao futuro ela nos projeta, na brincadeira a gente ensaia formas de ser, e num contexto não ameaçador, do ponto de vista da formação profissional, para pegar um âmbito que é mais compreensível de se abordar na, na universidade, do ponto de vista da formação profissional, brincar, ensaiar formas profissionais, situações típicas das relações de trabalho. Através da brincadeira, permite que a gente perceba os limites, as dificuldades, as nossas potencialidades nesse contexto também, corrigindo antecipadamente comportamentos futuros. A brincadeira tem, portanto, essa, essa possibilidade de nos, repito, ligar ao passado como ao futuro, ligar-nos ao presente, ligar-nos a nós mesmos e também aos outros. Tem todo o sentido que ela Realmente ocorra na universidade também. No dia do brincar, tivemos aí uma programação bem variada, né? Conversa com o negócio de brincar na contemporaneidade, contação de histórias, visitas mediadas, Vamos falar um pouquinho sobre aí, como é que foi esse, esse dia. Ótimo. Nosso sonho é ainda chegarmos a um uh, dia do brincar na URGS, né? Hoje ainda temos um brinca Facede. né? Este foi o sexto ano em que comemoramos esta data com ilhas com jogos e brinquedos do acervo da nossa Brinquedoteca Universitária, distribuídas pelo Saguão da Faced e também no seu entorno, no seu pátio. Nestas ilhas estavam instalados outros projetos de extensão associados à temática da brincadeira, como Lobo Games, e também uh, Brincadeiras Cantadas, com a professora Dulce Marta Lino. Tínhamos na área externa... Uh, Representantes de iniciativas ligadas à questão da ludicidade, como o Vira-Lua, que tem uma brinquedoteca associada a uma loja de brinquedos, embora nós estivéssemos vendendo jogos nesse dia. A ideia era justamente proclamar, exaltar o brincar e não o consumo. Nós uh, mantivemos neste dia também uma relação bem estreita, que de um modo geral já temos com o nosso museu universitário. Aproveitando as, com, os momentos de contação de história Que aconteceram lá em duas ocasiões Pela manhã e pela tarde uh, Elas têm uma conotação lúdica Mas são momentos que todos Aqueles que têm uma criança dentro de si se divertem No contexto de uma bela exposição Que o nosso museu está sediando E que também tem uma relação estreita Com o programa de extensão universitária Quem quer brincar Na medida em que o tema Paisagens da Memória Corpos, Movimento e Lazer na Cidade tem uma interface com a brincadeira com o esporte né? Nós, às 18h30 deste dia, 23 de maio fizemos uma conversa com quem gosta de brincar da qual participaram duas professoras da Universidade Federal da Bahia professora Leila Franca e professora Silene Kanda da Faculdade de Educação de Salvador, que ministraram ou participaram de um painel sobre o brincar na contemporaneidade, trazendo-nos as suas reflexões sobre o que elas têm observado no modo de brincar das crianças baianas, o modo como as crianças vêm se relacionando com os brinquedos e jogos, o universo dos brinquedos eletrônicos, mas também seu interesse pelos brinquedos e jogos tradicionais e sobretudo como se inserem como sujeitos de consumo de brinquedos. Nesta mesa contamos com a presença do professor Rodrigo Sabala, professor que é da Faculdade de Educação da URGS e trabalha na linha de pesquisa sobre infâncias no nosso programa de pós-graduação em educação. O professor Rodrigo Sabala apresentou ah, um pouco do curso que está ministrando também com a parceria do Programa de Extensão Universitária Quem Quer Brincar, que se chama o Brincar Heurístico. Um brincar dedicado à compreensão das formas de expressão da criança pequena. Um brincar exploratório. O professor Rodrigo Sabala mostrou-nos alguns... Uh, elementos metodológicos dessa investigação do brincar de crianças tão pequenas e também mostrou aquilo que eu repeti das vezes, já disse aqui, a potência que a brincadeira tem, mesmo quando somos tão pequenos como quando somos bebês ou crianças de até três anos de idade. Foi um dia bastante intenso, bastante movimentado, bastante trabalhoso, como são os dias em que temos eventos na nossa universidade, mas que só renovam a nossa vontade de expandir essa comemoração, que afinal terá que se manter ainda em um dia do ano, enquanto todos os dias não forem dias de brincar. Enquanto nós ainda precisarmos, nessa nossa forma agendada de viver, de um dia para lembrar da sua importância, teremos que comemorar o Dia Internacional do Brincar. Muito bem, professora Tânia Ramos Fortuna, da Faculdade de Educação da URCS. Muito obrigado pela participação aqui no Extensão em Foco e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Visitem-nos na Brinquedoteca Universitária da Faculdade de Educação, Campo Centro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos agora às notícias da Extensão. Estão abertas até o dia 19 de junho as inscrições para o terceiro congresso de extensão universitária da Associação de Universidades Grupo Montevideo. O evento ocorrerá na Universidade Nacional de Litoral, em Santa Fé, Argentina, entre os dias 7 e 9 de setembro. Neste ano, o encontro terá como tema Democracia, Direitos Humanos e Inclusão Social. Inscrições podem ser feitas diretamente pelo site do evento www.unl.edu.ar barra 17. Entre os dias 5 e 20 de agosto, o Instituto de Artes da URGS realizará a ação de extensão Arte, Cultura e Patrimônio no Território do Ouro. A proposta consiste em uma viagem de estudos para a região histórica de Belo Horizonte, Sabará, Caraça, Altas, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del Rei e Congonhas do Campo, em Minas Gerais. Haverá visitação de museus, igrejas e santuários, além de participação em eventos culturais, entre outras atividades. A atividade é oferecida para estudantes de História da Arte, mas haverá oferta de vagas remanescentes a alunos e alunas de outras áreas. Informações e inscrições podem ser obtidas pelos e-mails paulavivianeramos.gmail.com e flaviogil.hotmail.com. A revista Conexão UEPG está recebendo artigos para publicação até o dia 20 de junho. A publicação é vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná.